O que a gente faz, assassino do índio? Senhor, eu também não. Esse é o 516 anos que é independência. Continua, assassino do índio! Deputado que matou. Continua. Esse é o bandeta que foi lá matar índio lá no Mato Grosso do Sul. Esse é o. Pede pra ele vir buscar o caixão aqui, ó. Deputado, vamos brigar. Pede pra ele vir buscar o caixão, ele ele é que eles mataram. Cadê o Mandeta? Cadê o Mandeta? Cadê o Mandeta? Cadê o que você matou! O cachorro que os mandantes! Ô, Tereza Cristina, aqui é o que você fez? Ô, Tereza, matou, Tereza toda, Cristina, aqui o que você matou? Ô, Cristina, o é que você fez? Chama o Mandeta! O bandido precisa na fronteira aqui, não! Nós somos pacíficos, queremos a justiça! Justiça! justiça. justiça. justiça. justiça. Justiça! Justiça! Justiça! Justiça! Opa, Justiça! Justiça! Justiça! lindo! Justiça! Oh, lindo! ficar aqui em cartaz, mas é para em cartaz, tá? Estamos aqui mostrando que o Brasil ainda não respeita direito indígena. Os assassinos estão lá sortos. Se brincar, eles vão prender o... quem morreu, porque assim é o nosso país. O pior assassino de índio está aí dentro, ó, cheio de segurança. Mas quem precisa de segurança está aqui dentro. Ó. Então nós temos que mostrar para este país que nós temos direito e somos dessa terra, originário. Nós não somos espanhol, nós não somos português, não somos como vocês, não. Nós somos brasileiro legítimo. E para brasileiro legítimo, aqui não tem vez. Porque a bandidade que manda é o Congresso Nacional, é os governadores principalmente os pistoleiros e os fazendeiros lá da nossa, do nosso município, do nosso estado. tá matando índio e chega aqui ainda a gente é barrado. Mas ainda vai mudar, porque o bem viver está chegando para fazer essa mudança. É Justiça! A... Justiça! Justiça! Justiça! Justiça! Justiça! Justiça! E Justiça! para isso os brasileiros pagam seus impostos para...